Bom dia, querido Ser de Luz! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com Leveza e Alegria. Meu nome é Uni. É com muita alegria que estamos reunidos novamente. Hoje é o nosso quarto dia do ciclo de 21 dias, conectando com o Mestre Sananda. Oremos, Pai e Mãe, Respiração da Vida, Fonte do Todo, Ação Sem Palavras, Criação Infinita. Faz Tua Luz brilhar em nós, entre nós e além de nós, para que possamos torná-la útil. Ajuda-nos a seguir o caminho em retidão e reverência, que através de nós se faça presente sua divina consciência, assim na terra como no céu. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos em unidade e harmonia com todas as criaturas. Que a vontade divina seja o único desejo, em toda direção e em todas as formas, em toda realidade individual, assim como em toda a existência coletiva. Faz-nos sentir a alma da Terra dentro de nós, pois assim honraremos a sabedoria e e a vida que existe em tudo. E nesse fundamento, dá-nos o bom nosso de cada dia e a confiança de que nada nos faltará. Não permita que a superficialidade e a ignorância nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede nossa ascensão. Não nos deixe cair no esquecimento do propósito real e único, pois é fato que retornaremos até que se cumpra o plano supremo. Abra nossos olhos para a verdade e justiça, e nossos corações para o amor e perdão, para que em paz possamos viver os nossos dias. Possa seu amor ser o solo onde crescem todas as nossas ações. Que assim seja hoje e sempre. Tenha um dia de muitas alegrias, paz e sabedoria divina. Namastê.